Eu me chamo Julia, esse é meu canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda para um resumo de história. No dia 30 de dezembro de 1922, era criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Um país de cunho comunista, formado por 15 territórios. Senta que lá vem nome. Rússia, Letônia, Lituânia, Estônia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Bielorrússia, Cazaquistão, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão. Durante seus 69 anos de existência, foi um dos países mais poderosos do mundo e a segunda maior potência militar. Lenin foi o grande nome para a formação desse país de cunho comunista, já que ele conduziu a Revolução Russa e foi o responsável por estruturar a política e a economia do novo país. Após a morte de Lenin, quem assumiria a União Soviética, eu acho que é um nome que você já ouviu falar, Joseph Stalin, que estalaria, que instalaria... Uma ditadura no país que ficaria até a década de 1950. Um dos maiores eventos e acontecimentos históricos que a União Soviética participou foi a Segunda Guerra Mundial, na qual os Estados Unidos, a União Soviética e os países aliados saíram como grandes vencedores. E após essa guerra, os Estados Unidos e a União Soviética se tornavam grandes potências. Porém, com um o fim da guerra surgiria um novo conflito, dessa vez um conflito ideológico entre essas duas superpotências a chamada Guerra Fria. O regime da União Soviética da década de 70 era burocrático e autoritário, e no início da, dos anos 80 eles mal conseguiam se sustentar na sua própria ideologia. Havia uma grande crise no setor industrial e na economia, que só melhorou quando em 1985 Mikhail Gorbachev assumia o poder do país. E no governo Gorbachev foram desenvolvidos vários projetos para restabelecer a União Soviética. Os mais conhecidos foram a Glasnost e a Perestroika. No entanto, as nações que faziam parte da União Soviética queriam sua independência. E no dia 22... 22? 21. No dia 21 de dezembro de 1991, a União Soviética chegava ao seu fim, sendo desmembrada em vários outros países. Mas e aí, vocês gostaram do resumo? Eu espero que sim. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar sempre o sininho das notificações para mais vídeos como esse. Um beijo! Um queijo e tchau.